Olá, bem-vindos à Biblioteca de Alexandria. Eu sou o Denis, o seu bibliotecário, e hoje nós temos nosso primeiro unboxing aqui do canal. Eu estou muito feliz uh, de poder trazer isso para vocês e como eu já meio que deixei implícito em outro vídeo, no segundo vlog aqui da biblioteca, eu acabei adquirindo nada mais nada menos que um fat pack de sombras em estrada. Olha só que lindo. Eu adoro muito essa arte uh, do Fat Pack. Eu acho muito bonito mesmo. Bom, vamos ao que interessa. O que a gente quer é abrir essa belezinha e a gente não quer demorar muito, não é? tirar ele da sua prisão plástica. Certo. Ok. Uh, para quem ainda não, não para quem nunca adquiriu um, um desses o Fat Pack, ele vem com esse livrinho aqui, que é o Player's Guide. Uh, esses Player's Guides, eles não... Eles não tem nada que você não possa achar na internet. Né? Ele tem uma ou outra coisa bacana pra você ver. Por exemplo, eu tô vendo aqui que tem uh, alguma coisa, alguns pedaços do lore, né? Falando um pouco sobre Innistrad e tudo mais. Uh, tem as 10 cartas mais legais de sombras em Innistrad Aqui estão elas. E... As imagens dos cards. Enfim, é uma boa leitura, é bom guardar às vezes, né? Eu acho interessante. É, uma coisa interessante do fat pack, apesar de não ser assim tão importante, né? Agora, isso aqui pode parecer apenas um invólucro da caixa, mas não é se você tiver cuidado e paciência você tirando a cola você tem isso aqui ó um pôster. e esse aqui em especial estava querendo bastante porque eu vou mudar um pouquinho o cenário da biblioteca de Alexandria vou botar esses posters de, de Fat Pack na estante dos livros muito bem aí além de muito papelão recicle galera recicle além de muito papelão isso aqui que eu acho que é da, do Alarm da loja a gente vai encontrar mais papelão e aqui como eu falei nove boosters um spin down que é o dado de ventilados para você usar como contador de vida e você tem esse pacote de terrenos básicos uh, vem em torno de 70 e poucos terrenos uh, alguns vem com 80 os de out of the gate watch e os de batalha para os indicar Uh, eles vêm com 80 e tantos terrenos e todos full art. Aí a hora como não estamos mais em indicar os terrenos são assim normais. Eu recomendo que se guarde esse pacote selado mesmo, uh, porque é interessante você guardar esses terrenos para draft, para eventos de de selado, né? Sealed deck ou booster draft. E bem, vamos lá, vamos fazer o que a gente o que a gente quer de uma vez. Olha só, spin-down. Ah, spin-down vermelho. Eu gosto de spin down vermelho, velho. Aqui, ó. O símbolo de expansão. Shadows over Innistrad. Ah, sim. As duas Xboxes que eu falei. Tá aqui. E essa caixona aqui também, ó. A gente esqueceu de falar dessa caixona. Essa caixa aqui é bacana. Muita gente usa por aí. Você já deve ter visto a gente usando caixas como essas. Uh, para guardar uma série de decks, dois ou três commanders e, e mais uma pilha de decks normais de 60 cards, enfim. Já gastei assim uma certa parte do vídeo só falando sobre os conteúdos da caixa. Uma parte de, de vocês já conhece, mas jogadores novos podem não conhecer, então por isso que eu faço isso. Aí tem o tip card, é o rules reference card. Carta de referência de regras, só isso. Então aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco. E aqui nós vamos ter nosso Land Pack, nosso pacote de terrenos básicos, que eu vou deixar seladinho para guardar para o próximo draft. Eu adoraria ver as artes, mas eu vou resistir. brevemente. vou ver algumas agora nos boosters. Bom, já tínhamos contado cinco, não é? 6, 7, 8, 9. Beleza, os 9 boosters da caixa, sem mais delongas nós vamos abri-los todos, deixa eu tirar um pouco essas coisas para cá, talvez eu vá dar um zoom aqui, pra gente visualizar bem esses cards, bom, acho que assim tá bom, vamos lá, vamos abrir o primeiro booster do nosso fatpack, uh, alertando que os boosters aqui vão ser em inglês, né? quem não sabe ainda Fat só são vendidos no idioma inglês Então A gente vai ter que se virar Arranhar o nosso inglês aqui Eu vou passar direto para as incomuns E para e rara Ou raras, dependendo, né Ok, acho que Tá, já estamos aqui Coat of, of the Waxing Moon Deixa eu botar mais para cá, aqui Silver Strike Graph Nossa rara From under the floor, floorboards. Uh, tem, custa cinco manas e o custo de loucura é de duas pretas e X. Você coloca três zumbis 2 2 no campo de batalha uh, e você ganha três de vida. Mas se você pagou o custo de loucura, você põe X dessas fichas de zumbi e ganha X de vida. Ah, e um detalhe importante, essas fichas entram viradas. Ok. E todo booster de dentro do, do plano de iniciais, ou quase todo, vem com essas flip cards Ah, Hermit of the Nose, Que vira... Ai meu Deus Ok! <risos> ok! <risos> Isso é muito, muito legal Pro primeiro booster <risos> muito legal é Arlen Cord, ok Arlen Cord é a planeswalker flip card Dessa coleção E essa carta é muito massa é, Eu não consigo nem, nem descrever muito bem O mais um dela é um planeswalker de quatro humanas Uma vermelha, uma verde duas genéricas Vem com três marcadores, né? Estou no campo com três marcadores de lealdade O mais um dela... Até o final do turno, você, até uma criatura ganha mais um mais dois e vigilância e ímpeto. Uh, e o zero dela é uma ficha de dois dois, uh, de o lobo no campo de batalha e você transforma ela em Arlen, Embraced by the Moon. Uh, no mais um dela transformada é criaturas que você controla ganham mais um, mais um e ganham imp, uh, perdão, atropelar até o final do turno. O menos um dela, a Arlene dá um raio. Basicamente, 3 de dano em uma criatura ou jogador. E você transforma ela de volta. E o menos seis dela você ganha um emblema com. O uh, um emblema com as criaturas que você controla ganham um ímpeto. E. A Habilidade de virar e elas dão um dano igual ao seu poder ao jogador ou criatura. Isso aqui é muito legal, velho. Nossa, o primeiro booster já é um Planeswalker, já é uma mítica, e. A, a mítica mais, mais legal, eu acho. Eu acho que é uma dos Planeswalkers mais legais dessa coleção. Realmente eu tô bem feliz de ter tirado isso direto. E a gente tem esse hermi, eremita aqui, que flipa Hermit of the Nethernolls, que vira Lone Wolf of the Nethernolls. Legal. Vamos lá. Nossa. Já de saída, a Arlen Cordes para mim foi um... Acho que foi para compensar o fato de eu ter, não ter conseguido fazer unboxings de starter decks italianos De tournament decks italianos De Time Spiral Acho que foi para me deixar feliz Not Forgotten Jesus ou Gisa's Beating Biting Rain E Epiphany at the Drown Você paga um, um azul e um X E revela o X uh, Cards mais um do topo do seu grimório, separem duas pilhas, um oponente uh, escolhe uma para você colocar na sua mão e a outra que ele não escolheu vai para o cemitério. A flip é Piles Evangel, que vira Wayward Disciple. Aqui nossas raras, aí a nossa Reference Card e outra clue Legal. terceiro booster dessa, desse Fetch Pack Tem algumas comuns legais também aqui Compelling Deterrence É isso mesmo é, Nahiri's Machinations Indulgent aristocrat E Confirm Suspicious Cinco manas por, um, por uma instantânea Você anula a mágica alvo E investiga três vezes Se investigar você coloca uma ficha de Uh, pista de Clue no campo de batalha e você paga dois para se verificar e comprar um card. Skin Invasion que vira Skin Shredder Tem que cuidar com o enquadramento aqui, eu me emociono, aí eu saio do enquadramento, não é bom Muito legal, muito legal Vamos lá Quarto Booster Cara, é muito legal. Eu gosto dessas dessas cards. Eu queria ter jogado em estragem no, no, no original porque puxa tem cartas, tinha cartas muito legais naquela coleção. Incorrigible Yutes Erdwald Illuminator Gibran Fiend e Audric Lunok Marshall. Essa carta é ridícula. É extremamente poderosa. Pelo menos uh, no limitado eu acho que ela realmente faz um estrago. E fora que o cara aparece o George Clooney, mais velho, o George Clooney nos dias de hoje. Tem uma outra carta que, que. Não sei qual é o nome da carta, mas tem uma outra carta que é a, a carta do George Clooney também, só aquele é mais novinho. Bom, é três manos por uma criatura lendária. Uh, no início de cada combate, as criaturas que você controla ganham uh, Iniciativa até o fim do turno, se você tem uma criatura que tem iniciativa. O mesmo é verdade para voar. Uh, toque mortífero, uh, golpe duplo, ímpeto, uh, hexproof, indestrutível, vínculo com a vida, uh, ameaça, alcance, uh, esquivo, atropelar e vigilância. Ridículo, ridículo. Uninvited Guys, nossa Flip, que vira Unimpeded Trespasser. Legal, legal. Um Swamp. E uma pista sendo eu estou deixando de lado aqui porque eu guardo eles Quinto booster é, Aqui já, já estávamos passando uh, Creeping Dread Grief's Boom Pack Guardian E a nossa rara é Deathcap Cultivator O pessoal acha legal essa carta Eu acho que ela tem é interessante É dois manos por um mano Druider, 2-1 um. E você adiciona uma preta ou uma verde A sua, mana, se você, a sua reserva de mana se você Vira ele E no delírio, Ele tem um toque mortífero a, Enquanto você tiver três é, Enquanto você tiver quatro ou mais Tipos de cards no seu cemitério Nossa Flip é Blackneck Rider Opa, temos uma foil, depois a gente dá olhar olhada. Nela. Que vira a Neck Breaker. Fork in the road na nossa foil. Foil a gente deixa separadinho aqui, pertinho dos dedos também. Outra flip e uma ficha de inseto. É que eu realmente não tenho assim tanta experiência em fazer unboxing. Eu leio muito as cartas, eu gosto de ficar olhando para elas. Sou apaixonado por isso. Broken Concentration, <risos> é o meu caso agora. Fleeting Memories, Gearing Finch e Flame Blade Angel. Uh, essa carta... Ah, não, não é aquela. Tá, beleza. <risos> é, seis manas por um anjo, 4, /4 com 4 voar. Sempre que uma fonte que seu oponente controla uh, causar dano a uma permanente que você controla, você pode fazer com que Flame Blade Angel uh, cause um ponto de dano ao controlador daquela fonte Muito legal Aí nós temos Autumn Gloom Como nossa Flip Oh, legal é Ancient of the Equinox Ok? A gente tem o Hanwire Militia Captain é, Dois Manas Dois Dois é, Nisso, sua manutenção Se você controlar quatro ou mais criaturas Você transforma em West Vale Cult Leader Que tem Estrela, estrela, poder e resistência são iguais a um número de criaturas que você controla e toda manutenção. Uh, melhor, toda etapa final você coloca uma ficha de humano clérigo 1/1 no campo de batalha. Que coisa legal! Outra flip rara. Reference card. Ok, sétimo booster. A gente tem que isso rápido. Vamos ver se a gente consegue. Corrida, vamos lá. Haunted Cloak, Geist Blast, Grief Boom, temos uma foil. Declaration in Stone, duas manas você exila criatura e todas as criaturas com o mesmo nome. E você investiga para cada criatura não ficha que você exila dessa forma. Town Gossip Monger, a gente tem um Invited Geist Foil, insider Rebel. Já conhecemos o Uniped Trespasser também. Legal. Ah, meu Deus! O tempo tá acabando, Eu acho que vou ter que cortar esse vídeo mesmo. Eita, não tem problema, vocês me perdoam. Creeping Dread, Biting Rain, Skeleton Key, Scourge Wolf. Dois manas, Iniciativa 2-2, Ele tem Double Strike se você tem quatro ou mais tipos de cards no seu cemitério. Aí nós temos Convicted Killer, que vira Branded Hauler. último booster, não se esqueça de compartilhar, de curtir esse vídeo, se inscrever no canal para não perder os novos vídeos da Biblioteca de Alexandria. E vamos ao nosso último booster, a gente está com tempo ainda, ótimo. Pick the Brain, Back Guardian, Stone Quarry, entra virado, adiciona o cada cor, e Yavasin's Judgment. Uh, dois manas, uh, com um custo um, Madness de um vermelho e X. Você causa dois pontos de dano dividido como você quiser, e você se pagou Madness, causa X pontos de dano divididos como você quiser. Threban Gargoyle que vira Stonewing Antagonizer. Isso é muito legal. Nós temos uma montanha também. Ok, então vamos lá. Vamos dar uma revisada no que a gente tirou aqui. Em ordem inversa: Avacines Judgment, Scourge Wolf, Declaration Stone, Henwire Militia Captain que vira Westvale Cult Leader, Flameblade Angel. Deathcap Cultivator Ardrick Lunark Marshall confirmed Suspicions Epiphany at the Drownyard From Under the Floorboards E a nossa lindaça Arlen Cord Ah gente, que vira Arlen Embraced by the Moon Eu realmente fiquei muito feliz de puxar isso logo de cara No meu primeiro booster dessa coleção Isso aqui é muito legal mas enfim, galera, muito, muito, muito, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar um joinha aqui embaixo. Uh, Compartilhe esse vídeo com outros jogadores, com outros Planeswalkers. E se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo da Biblioteca de Alexandria. Nossa, até estou emocionado aqui, tô caguejando. Se você é um jogador novo, confere minha playlist falando dos básicos do jogo, que eu tenho certeza que você vai gostar e que você vai aprender muito daí. Uh, muito obrigado por assistir esse vídeo. E ao sair, siga as pistas. Até mais!